Neste vídeo review tech de hoje a gente compartilha com vocês a alça slide da Peak Design. Fica ligado. Salve, salve, galera! Como vocês estão? Rodrigo Oura diretamente. Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Será essa a melhor alça para câmeras DSLR, mirrorless e etc. da atualidade? Será que ela é e vale tudo isso? Fica ligado, veja tudo isso e muito mais na sequência. Salve, salve galera linda, empreendedores, criadores e criadoras de todo o Brasil! Eu sou o Rodrigo Ora e nesse review tech de hoje a gente vai fazer o review da melhor alça para câmeras mirrorless e DSLR da atualidade. Será com vocês a alça Slide SLBK3 preta da Peak Design. A alça de câmeras que eu gostaria que ela viesse com as nossas câmeras, com o kit. Das nossas câmeras, a famosa Slide da famosa marca Pik Design. A Pik Design, para quem não conhece, tá ligado? É, é uma marca já bem renomada lá fora para acessórios de câmeras, assim como aquele clipe que você consegue pôr na cintura, na mochila. E depois eu mostro uma variação dele também. Então vamos ao que interessa. E como vocês podem ver, ela vem nessa caixinha. E que é super bem feita e né, arrojadinha, ela tem até um imã aqui, ó, quando você fecha, bem feita, você já pode ver por fora que material bom, vem com umas instruções aqui de como você pode fazer e tudo mais tal, vamos abrir ela aqui já na prática, ela vem nessa caixinha aqui, Onde a gente pode abrir aqui a parte de trás. mostrar Já mostra os passos de como você fazer e tudo mais. E ela vem com esse estojinho aqui da Peak Design. Que deve ter algumas coisinhas que eu vou mostrar já pra vocês. E a alça em si aqui que eu já vou tirar pra vocês verem. Aqui no estojinho a gente tem um adesivo e atrás os endereços para você poder é, registrar, uma chave em L e vem esse botãozinho aqui de que é onde você põe na sua câmera e vem essa parte de baixo aqui, super pequena, não sei se vai dar para focar agora, depois eu mostro no detalhe, mas é a parte que vai embaixo na câmera. Então a gente pode usar essa, vem com essa outra... É, rodinha aqui também E que a gente também usa E eu vou mostrar como E é isso aí galera Ela vem assim ó toda protegidinha Eu acho que vem com essa parte aqui de papel também para proteger Porque se vocês poderem perceber aqui ó Tem um, um Eu tô pondo perto do meu rosto porque o foco tá Face Detection, então ele só vai focar meu rosto, que está perto do rosto, né? Então, e aqui ela tem um strap aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, mas ela tem um strap que é para você poder pôr aqui no seu ombro e tudo mais, e como vocês podem ver ele não é que nem só um cinto, assim ó, que nem essa outra parte que é super, malê, super dobrável, né? Isso aqui é dobrável também mas é, você pode ver ela tem um ângulo assim, que é para ser assim, entende? E é isso aí galera, ela fica assim como vocês podem ver, ela tem aqui umas alçazinhas que você destrava e aí você pode puxar e esse que é o barato, ó. você pode aumentar e diminuir ela conforme você quiser. E super simples, a hora que você achou o lugar certo, você trava ela de novo. Do outro lado é a mesma coisa, você destrava, dá um slide, volta. E aí, como que funciona com a câmera? Eu já pus aqui na minha Sony os pininhos dela aqui do lado. E aí é só encaixar aqui com a mão mesmo. Puxou, fez barulho, significa que já tá certo no lugar. E aí... Você está pronto para poder andar com né aquela.. Andar como um turistão mesmo, né? Que carrega assim na frente. Ou você precisa arrumar seus equipamentos no seu estúdio ou no seu ensaio. E também tem a possibilidade de você aqui. E aí, como eu mostrei, você pode só puxar aqui para baixo, ó deixa ela maior, e aí depois você puxa aqui para baixo, ao outro lado também, deixa ela maior, trava ela aqui, segura, ok? E aí se eu quero voltar ela, eu pego aqui, puxo, e aí pego aqui e puxo também. Pronto, e aí se quiser eu puxo mais, né? E aí a opção que eles dão aqui é que você tem esses, esses cordãozinhos, né? essas bolinhas aqui, presilhinhas aqui que são redondas e tem o um cordãozinho bem feito para poder segurar a sua câmera. E aí quando você quer, por exemplo, um, pôr no seu tripé ou pôr um guimbo ou qualquer coisa do tipo, você simplesmente só vem, aperta, soltou com uma mão, vem, aperta soltou com outra mão e já era, sabe? Eu normalmente, quando fotografo estúdio ou ensaio, eu uso essas alças para câmera para eu poder ficar mexendo nos equipamentos, né? Enquanto você tá mexendo, você deixa ela encostada, não precisa deixar em outro canto, ela já tá aqui e aí é só você ir mexendo, né? É super prático. E a opção que ela dá aqui, que é muito legal também, que, por exemplo, você tem esses do lado, né? Esses eu vou chamar de breguete, que eu não sei o nome, tá? Mas você tem esses cordãozinhos, esses breguetes do lado aqui, que você pode usar aqui, junto, né? Dessa forma, ou você pode usar aqui embaixo também. Aqui embaixo você tem um, uma basezinha que é deles também, da Peak Design, né? Só que, pelo que eu vi no site, você pode usar até qualquer outra é, base, então você pode pegar, sei lá, uma base da Manfrotto e pôr ela é, entre o parafuso e a base, ou se a base se tiver algum, algum lugar para ser presa, que nem essa daqui, você prende do lado, ok? E para que serve isso? Para quando você cansar ou não quiser usar modo turista, né? Eu vou falar turista para a galera entender mais. Você vem e prende embaixo aqui, ó. Como eu tô fazendo, soltou, prendi. E aí, dessa forma, ele não hum, fica da mesma forma que antes, né? Você pode aumentar aqui. Deixar ela mais comprida e usar ela como aquela alça de ombro, sabe? Que é o modo que eu prefiro mais, né? Você pode pegar aqui, pôr ela pra cá. E alá, voilà, Aqui, ó. E ela fica certinha aqui. Você pode ver, ela não balança tanto que nem as outras. Fica balangando pra lá e pra cá, sabe? Essa, Esse é esse outro lado positivo. Acho que eu tô pegando meu microfone aqui, sei lá. Mas então esse é um dos lados positivos, como você pode ver, ela não fica balançando muito, sabe? É lógico que ela vai balançar um pouco, mas não se compara com aquelas outras marcas. E eu sinto já uma super segurança. Da mesma forma, como você pode ver aqui, aqui embaixo, ela vem dessa forma que eu ponho, ela fica com, com a tela, né? LCD para cima, que eu prefiro muito mais do que aquelas outras marcas mais simples, que elas ficam com a tela virada para dentro aqui. Então, toda hora fica pegando na roupa, se você tem algum cinto, alguma coisa que pode é, riscar a tela, é ruim, né? Então, é, essa forma eu achei mais perfeita, sabe? Para você poder andar e fotografar tranquilo. E aí, a hora que você não for usar mais, você for guardar ela, você pode diminuir ela, pôr aqui no canto, ou pôr aqui para trás, ó, que ela vai continuar na mesma posição de antes, mais segura, ainda dá para eu puxar mais, dá para fechar mais aqui ainda, entendeu? E ainda dá para puxar mais outro canto. Só para vocês terem uma ideia de tamanho, né? É, eu tenho 1,70m, né? assim ela ainda não está toda curta e vou deixar no modo mais comprido para vocês verem, né, se caberia para vocês no caso, né? Então fazendo slide aqui travei, esse é o modo mais comprido. Então, tá vendo? Ela chega aqui ó, na direitinho aonde minha mão vai cair, Tá vendo? Nem mais nem menos, né? Tipo perfeito. Então, por esses benefícios, né, de você conseguir tirar fácil pra você pôr no seu tripé, no seu gimbal e poder guardar depois na sua bolsa, na sua alça, pela segurança, pela visão, pelo designer, né. Ela é bonita, é discreta, não chama muita atenção, é confortável, é prática. Por todos esses motivos eu tô adorando, sabe, e não me arrependo. Pelo contrário, só, né, acho muito boa mesmo, melhor do que eu esperava. E os valores, né? Aqui no Brasil eu acho que tá um absurdo, tá ligado? De cara, porque os vendedores metem a faca junto com uh, o, o imposto né que o governo cobra, que também é uma facada. Então eu aconselho vocês sempre, se possível, comprar ou pedir pra alguém de lá de fora comprar pra você e trazer, que vai valer muito mais a pena. Lá fora é questão de 60 dólares ou 60 libras, sei lá, por aí, e aqui dentro 200, 300 reais por aí, tá ligado? Você tem umas outras alças que são 290 por aí, mesmo base de preço, só que aqui dentro eles estão cobrando tipo R$800, R$900, que é um absurdo, então eu aconselho você pegar lá de fora, né? se possível, e é lógico que se tiver vendedores bons vendendo num, num, num preço bacana, original, vai nessa que com certeza você não vai se arrepender. Então, galera, os outros modelos, como que funciona, né? Você tem essa basezinha aqui com essa rosca, você rosqueia ela aqui embaixo, e basicamente isso, né? Depois que rosqueou, tá ali, aí você vai e usa. E as outras são tipo essas, assim, que é tipo Black Rapid, ou... É umas mais simples, né? Tem outras que são de duas alças também, e que, não, na real eu acho que... Não é bonita, tá ligado? Não é elegante e não é tão prática. Ela fica a câmera balançando toda hora aqui, sabe? Por mais que você ponha aqui a presilhazinha, ela vai dar muito mais balançada e às vezes isso aqui tá aqui, ou tá lá atrás. E quando você se apoia pra frente, isso aqui fica balançando também. Assim, pelo preço e valor, ok, tá ligado? Ela é mais barata do mercado e vai suprir uma necessidade mas ela não vai suprir tão bem, ela não vai te dar o conforto, ela não vai te dar segurança e também, não, né? não que isso importe, mas o cliente vendo, ele vai ter a impressão dele, né? E eu acho que parece mais meia boca, um quebra galho, do que uma pique Designer. Você tem essas outras que são de duas alças também, que eu também acho que funciona, tá ligado? para você poder fotografar com duas câmeras na boa. Só que é a mesma coisa, elas ficam balançando e ficam pra lá e pra cá, aquela coisa toda, sabe, que eu não acho tão legal. Fora essas aqui, olha o tamanho disso daqui, né, pra caber na sua mala, tipo, é bem grande, tá ligado? E essa outra aqui também não é grande, mas é meio cheio de palhafatosa, sabe? Então, com certeza essa daqui... é muito mais compacta, durável, acredito que vai aguentar pelo resto da sua vida, provavelmente, você usando ela bem e cuidando dela bem, e você tem vários outros modelos e cores, né? você tem os modelos que são menores, para câmeras menores, mais compactas, mas como eu né, sou fotógrafo, às vezes tem que usar uma lente grande, uma lente pequena e por aí vai, eu prefiro pegar uma mais robusta, que essa daqui é, é, é a versão mais robusta, maior, né? Ela é mais larga e as outras são um pouquinho mais finas, né? Então, tem modelo para modelo e tem cores diferentes também. Tem uma variação de cinza e tem uma variação que acho que é modelo exclusivo azul, alguma coisa do tipo. Eu acho que chama muita atenção as outras, então, para mim, essa tá perfeita. Então, resumindo, galera, a Peak Design é uma marca, assim, muito boa, tá ligado? Muito boa mesmo e... Sempre vem entregando ótima qualidade em produtos, né? Ela começou com aqueles produtos que é parecido com esse aqui, ó, que é um, é um eles chamam de Capture Clip, que você tem a possibilidade de fazer o quê? Você pode pôr ele na sua mala, né? E, ou no seu cinto, em qualquer lugar que você quiser, você abre aqui esse compartimento, põe, prende ele. E o bacana é que você consegue segurar sua câmera com segurança, você tem aqui um botãozinho, você aperta para soltar ele e aí ele vai liberar a basezinha onde vai estar tá sua câmera. Aí se você tem de onde usar, você vai e põe sua câmera de novo, ela faz até um clique para você saber que está ali e você tem uma chavezinha aqui para deixar travado se você quiser. É muito prático, super indico. No caso, esse daqui não é da PIC Design, isso já é uma segunda dica dentro da primeira dica, que é o seguinte, a Peak Design lá fora tem é, concorrentes, né? E esse concorrente, no caso, chama de Keep. Depois eu deixo na descrição o nome certinho, que é a variação, como se fosse a variação da a, da Peak Design, né? Imitação, tudo mais. Ela funciona igualzinho, tá ligado? Eu tenho outro também da Pika, então os mesmos base, a mesma base também, então você pode tirar de um, pôr na base do outro, pôr no tripé, igualmente que ela vai funcionar certinho. Como você pode ver, na parte aqui, ó, você tem uns furinhos que você pode pôr aqui a sua âncora lá da, pra segurar a sua câmera, sabe? Na parte de baixo aqui, então. É super prático e você pode usar isso junto com isso, deixar aqui, usar duas câmeras e por aí vai. Então essa aqui é outra dica, é, que seria o Capture Clip da Pick Design ou um outro nome aí da Dic. Essa é uma combinação show de bola para você poder usar, super prática. E essas alças galera, essas alças que vem com a câmera, o que, que vocês acham? Deixei na, na descrição na minha experiência, que eu já usei durante horas, fotografando o casamento, o evento, blá blá blá blá blá, meu, isso aqui machuca pra caramba, depois que você tá mais de uma hora, mais, sabe, de pé e fotografando direto, isso aqui eu acho super inconfortável e depois você fica com uma puta dor aqui assim, nas costas, no, na nuca e por aí vai, que meu, não vale a pena. Por isso, é o conselho, né? Se você tiver como comprar a Pic Design, pega a Pic Design, se não tiver como comprar a Pic Design, tiver acesso a ela, qualquer coisa do tipo, compra as outras paralelas que também vão te ajudar e vão ser bem melhor do que essas que vêm na câmera junto, entendeu? Então, tanto essas que eu mostrei vale a pena, essas paralelas como também aquelas alças duplas de couro, eu também aconselho que elas são boas para você poder usar com duas câmeras, um evento, um casamento, por aí vai. Lembrando que elas vão continuar abalangando aqui também para lá e pra cá, mas não pega nada, é só você tomar cuidado. E minha opinião final, galera, é que eu realmente tô amando essa alça da PIC Design e super indico para quem puder, quem tiver acesso, quem tiver com de lá de fora ou comprar aqui dentro. É uma alça que provavelmente vai durar para toda a sua vida, aquela alça que a gente desejaria que viesse junto com a câmera, mas aí sairia muito mais caro também, de certa forma, né, o conjunto da câmera. E essa marca tá de parabéns para mim, leva os dois dedão para cima, porque não tem erro, tá ligado? Se você puder e tiver acesso, vai nela que com certeza ela vai te garantir a segurança, a estabilidade, um bom estilo, bem bonito, bem estiloso, discreto ao mesmo tempo e seguro, sabe? Você não tem nenhuma, nenhum receio de que ela vai cair ou acontecer qualquer coisa do tipo com a sua câmera. Então eu super indico e outra coisa que eu esqueci de falar, galera... Esses cordãozinhos aqui que eu mostrei, que eu estou chamando de breguete. Então, esses breguetes aqui, esses clipes aqui, é, eles são feitos de um material, né, esses cordãozinhos, que quando eles estiverem perto de você acabar a vida deles, né? a vida útil deles, eles vão começar a descascar e aparecer uma outra cor, tipo uma corzinha amarela. O que, que isso significa? Significa que quando aparecer essa corzinha amarela, você deve descartar esse cordãozinho, porque ele já está na vida útil dele, já era, então logo mais ele pode arrebentar, então achei isso fenomenal também, até no cordãozinho eles têm um design bem pensado, pensando no uso e quando acabar você compra outro cordãozinho e já era, tá ligado, então achei muito bem pensado isso também. Outro detalhe importante, galera, é essa é versão mais nova dessa alça da Peak Design Slide SLBK3 preta, né? Mas você tem outras versões também e tem vários reviews lá fora, mostrando e falando, né? Alguns caras falando bem, outros não. É, sempre tem quem agrade ou não, né, no caso, mas a grande maioria fala bem e uma das coisas que eles reclamaram dessa versão que é mais nova para a versão antiga é essa base, né? Essa base, como vocês podem ver, ela é super pequena. Eles escolheram ser é, minimalista, eu acho, né? No caso e fazer uma base super é, compacta, né? O que acontece é que essa base aqui, se você usar ela é, você não consegue pôr ela num, num tripé, por exemplo, né? porque embaixo é a chave L e você não pode rosquear aqui, por aí vai. Então, o um modelo anterior a esse, ela vinha com essa base diferente, mais quadrada, que ela é equivalente, né, compatível com as bases tipo Manfrotto, Benro e por aí vai de tripé. Então, vale super a pena você ver qual modelo que vale para você. Como eu já tinha esse outro Capture Clip aqui, é, eu comprei essa versão. Pensa bem quando você for escolher o seu modelo, porque o modelo mais novo vem com essa base aqui e o modelo, o modelo anterior vem com essa base aqui. Tem algumas outras diferencinhas, por exemplo, no modelo anterior eles não tem esse grip aqui que é mais acolchoado, parece ser um tipo de, de, de material tipo borracha, mas não, sabe? E, e o, e, o, e o tecido também tem alguma diferenciazinha, mas ambos são bons. Então super indico tanto esse modelo quanto o modelo anterior. E também tem aquelas outras alças, modelos de tipo pra mão, sabe, por aí vai. Eu não testei ainda, mas essas eu super indico. E é isso galera, minha opinião final, é que realmente vale a pena, é muito boa, super prático, confortável, que é mais importante também, seguro, que também é super importante. E sabe, eu acredito que né, ela dura muito tempo e ao mesmo tempo você vai poder usar sem nenhum desconforto nos seus eventos de casamento, por horas e horas trabalhando, sabe? Super vale a pena, eu acho. E não vai passar nenhuma necessidade, eu acho, né, com relação a tudo isso que eu falei. E também a questão de ela ser bonita, ser estilosa. Você tá num casamento, super vale a pena. E é isso aí galera, por hoje é só, muito obrigado por ter assistido aqui com a gente, né? Sua presença é sempre importante aqui e esse canal só é vivo com a presença de vocês, então espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela sua presença única aqui, sempre faz a diferença e se você não conhece nosso canal, se inscreve ali embaixo se ainda não é inscrito, deixa um joinha se ajudou de alguma forma, dá um karatê lá, aquele sininho que é para notificar sempre que eu aparecer com algum novo vídeo, alguma novidade, conteúdo novo para vocês e a gente se vê na próxima. Grande abraço!